Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Emerson Paranaguá e se você me acompanha aqui no blog, você sabe que lá no passado a gente falou sobre protetores solares eu testei esse protetor da Rock. atualmente ele tem uma nova embalagem, mas esse aqui é o Minnesol Oil Rock Control, ele foi um dos meus protetores solares favoritos, porque eu tenho pele mista a oleosa, normal a oleosa, né? Quando chegava no, no verão no Brasil, sempre estava muito oleosa. E com esse protetor solar, além de ele proteger o meu rosto, ele fazia uma fina camada assim, bem sequinha, que me ajudava muito a proteger durante o dia. Então a minha pele ficava muito sequinha, eu notei também que as acnes diminuíram bastante. Então, se você estiver morando aí no Brasil ou, né, se você quiser testar um produto para pele oleosa, eu realmente recomendo esse daqui. Eu vou linkar o vídeo do Minasal Oil Control aqui no vídeo, então confere o link aqui embaixo ou nos cards que estão aparecendo aqui em cima. Tudo bem? Porém hoje nós vamos falar sobre outro protetor solar. Eu estou atualmente morando na Polônia e aqui não vende rock, pelo menos se vende eu não encontrei. Eu comecei uma saga em procurar protetores solares que eu me adaptaria, porque você sabe, eu gosto de fazer tratamentos de pele como ácido e eu gosto de proteger a pele no outro dia. Não é que eu gosto, é necessário. Então, depois de algumas pesquisas e alguns testes nas farmácias locais, eu encontrei esse, que é o La Roche-Posay Antelius XL, aqui a opção dele é anti-shine. Eu sei que de acordo com algumas marcas, a, o 50, o fator 50 e o fator 30, às vezes eles têm alguma diferença, eu não sei com relação a esse da La Roche, porém eu preferi esse porque ele tem aquela opção de gel, então ele aplica melhor, ele fica mais suave. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que é e vou falar um pouquinho. Ele tem nessa embalagem aqui de plástico, tá? Contém 50ml e tem um pump que ajuda não ficar muito sujo. Porque esse da Rock, a tampinha aqui, ela fica toda suja e feia. O que eu não gosto do pump desse aqui é que o produto ele seca e aí ele fica na ponta. Aí quando você vai pressionar ele vem... Uma crostinha de produto que não me agrada, porém, é só você remover. Eu paguei cerca de 5,60 zł, que é o mesmo valor, mais ou menos, que o Brasil. Então no Brasil você vai encontrar por 70 reais. Eu tenho usado ele todos os dias, pra ir para é, sair, né? E, e eu sinto que ele, quando eu aplico, ele fica um pouquinho meladinho, mas aí na pele... E durante o dia, eu sinto como se fosse uma suavidade, assim, sabe? Algo que depois que você aplica, ele fica bem confortável. Então hoje eu tô indo trabalhar. Eu, na verdade, já tô quase atrasado. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a aplicação. E é isso mesmo. Então... <risos> então vamos lá, ó. Eu pego no dedo, geralmente, uma porção mais ou menos assim. Eu geralmente aplico essa porção aqui. Aqui. E aqui e aí às vezes quando você vai espalhando no início eu achei horrível sabe no, nas primeiras aplicações eu não gostei porque parece que ele deixava a minha pele oleosa aí eu fui me adaptando fui né colocando usando todos os dias e agora eu acho que ele controla muito faz muito tempo que eu não tenho uma espinha eu estou usando ele cerca de dois meses, eu e a minha amiga Samantha Faz muito tempo que eu não tenho uma espinha assim, tipo, espinha, espinha Então, por ele deixar a pele sequinha e eu estar fazendo outros tratamentos, né? Usando ácido, usando vitamina C Eu acho que a minha pele tem se controlado muito Se você ver meu vídeo anterior e atualmente eu tenho mais vício na pele, eu tenho uma pele mais consistente, assim, vamos dizer. E se você for ver o vídeo anterior, você vai ver que eu coloquei quase metade do produto no rosto. O importante é, você não pode aplicar de menos e nem muito, porque senão nunca vai ressecar, vai demorar muito para absorver. Então eu aplico e eu aplico um pouquinho também no pescoço. Então, eu dou alguns dots, assim. Você tem que reaplicá-lo durante o dia. Mas assim, no futuro, você veria uma diferença, vai ter uma diferença. Mas é quase impossível, durante um horário de trabalho, você retirar toda a maquiagem. Para quem realmente tem cuidados mais específicos com a pele, você vai ver que pessoas realmente fazem isso. Eu realmente não consigo, se eu tiver com uma maquiagem, uma base, retirar tudo lá no serviço, vir com protetora para aplicar, porque a tela do computador também deve agredir a luz, né? Essa luz que tá aqui. Então, tudo isso vai fazer. Então, deixa eu tentar dar um zoom para vocês, para ver como é que fica a minha pele. Ó, então, nesses primeiros minutos. Essas manchinhas aqui é que eu acabei de sair do banho, então essas águas da Polônia, às vezes elas deixam o meu rosto um pouquinho ressecado. Mas, ó, tá vendo? Ele ainda tá secando na testa também, mas eu sinto tipo um véu, assim, sabe? Uma, um conforto na hora de passar a mão, quando ele seca eu sinto uma textura de pó, eu não sei se sou só eu mas eu sinto que parece um pó e ele fica muito confortável durante o dia então se você estiver procurando algum tipo de protetor solar e tem pele oleosa pra mim esse deu certo se você tiver a oportunidade de ir em alguma farmácia, às vezes eles têm mini protetores solares ou às vezes a sua dermatologista vai ter isso pra você testar então, você se de dermatologista trabalha com produtos da La Roche, pergunta pra ver se ela não tem uma amostra grátis, uma sample, só pra você testar. A minha dermatologista é em Curitiba, é a doutora Cristiane Likes. <risos> tem outro nome no meio, mas eu não vou lembrar. Vou deixar o arroba dela aqui. Ela é uma ótima profissional, eu realmente amei todas as vezes que eu fui com ela. E foi com ela que eu fui meio que aprendendo a tratar um pouquinho do rosto no início, antes de vir pra cá. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já usa esse protetor, me deixe saber qual é a sua opinião. Se você também tem outro protetor, pra, protetor é, pra pessoas que têm pele oleosa, deixa um comentário aqui embaixo, porque às vezes você ajuda alguém, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, os links sempre estão aqui embaixo. Eu sempre estou lá no Instagram, dando Bom Dia Universo! E é isso. Espero que você fique muito bem. Um beijão. Tchau.